Oi gente, tudo bem? Vou estar aqui fazendo um vídeo curto é, para dar uma dica de como você é, não se deixar levar pelos maus espíritos para você afastar os maus espíritos, não seguir as inspirações e as intuições dos maus espíritos qual é, qual é a receita? A receita é a forma íntima você é você retirando, enxergando, olhando para dentro de si enxergando o que está ruim, admitindo que está ruim, porque tem muita gente que acha que está bem e tem gente que acha que quando alguém dá um toque, fica com raiva. Não, não estou assim. Cuidado, porque você pode estar. E aquilo você já está sendo aquilo há tanto tempo que você já não percebe mais. E às vezes até nem aceita quando alguém fala para você que você está daquele jeito. A única forma de você não ser intuído pelos maus espíritos. Intuído não, né? porque eles vão intuir sempre. Eles tentam até com os bons, né só você não, não seguir as inspirações que eles, que eles mandam. Mas a única forma de você não ser pego por eles é você não sintonizar com eles, você não entrar em sintonia com eles, você não ter afinidade com eles, você não ter os mesmos propósitos que os deles. Como é que faz isso? Você se moraliza. Tudo que está lá no Evangelho, no Segundo o Espiritismo, por exemplo, toda aquela, todo aquele ensinamento de conduta moral que está ali, você colocar em prática tudo o que está ali. Você lê o Evangelho Segundo o Espiritismo, por exemplo, você coloca. tem outros livros, claro, mas estou dando só o exemplo de um você coloca em prática todos os ensinamentos que estão ali. Você desenvolve os atributos do Espírito, que é o amor, a paciência, a tolerância, a compreensão. Né? A, a, a amizade, né? tudo, tudo que é de bom você desenvolve, e tudo aquilo que é ruim, tudo aquilo que são paixões, né? ódio, raiva, inveja, prepotência potência, arrogância, orgulho, egoísmo, tudo isso que é de ruim você vai tirando. Competição, essas competições perniciosas, né? competição, espíritos evoluídos não gostam de competir, tá gente? Competição é coisa de espíritos menos adiantados, menos evoluídos, tá? Tira a competição, de, é, regula o ego, tá? Controla o ego. Tá? É, tudo isso, faça o bem né? a caridade, claro, né? na medida não fica bitolado também, tem que fazer caridade também não é assim que faz caridade né? faça o bem, ame as pessoas, ame o próximo respeita o próximo e tudo mais você faz esses é, abandone todos os vícios tá? Todo, tem que abandonar todos os vícios senão você entra em sintonia com eles as paixões, os vícios e tudo mais e se moraliza e aí dificilmente você você vai ser enganado por um mau espírito ou eles vão te é, aplicar uma obsessão. Eles não vão eles não vão conseguir te desdobrar para os laboratórios deles, para aplicar uma obsessão complexa, ou eles não vão conseguir se acoplar em você no processo de simbiose espiritual porque você não está em sintonia com eles. Quando você faz isso, você se moraliza, os bons espíritos ficam todos é, ao seu redor. E os bons espíritos afastam os maus. tá? E aí eles não vão chegar perto de você para fazer mal. Eles podem intuir a distância, mas aí você não vai seguir as intuições dele, deles porque os seus propósitos, os seus pensamentos, as emoções são totalmente diferentes da deles. Porque você só tem amor dentro de você, você só tem paciência, compreensão, tolerância, serenidade. Né? Você só tem coisas boas dentro de você, então ele pode intuir, mas você vai, vai ser indiferente para você. Porque aí ele desiste. Aí ele sai de perto de você, ele desiste. Mas não quer dizer que ele não possa voltar. Ele pode voltar para tentar um pouquinho de novo, tá? E aí você continua não dando atenção. Aí pode, aí ele cansa, entendeu? Então essa é a forma, de, é, é, esse é o ingrediente, é, essa é a receita para você é, não não entrar em sintonia com os maus espíritos, é você se tornando um bom espírito, tá? Amando a todos, respeitando a todos, independente de quem seja, não julgar, tá gente, não maltratar, tratar todos bem com respeito, independente de quem seja, tá bom? Essa é a fórmula para você estar do lado dos bons e fazer com que os maus se afastem. Inclusive, o teu exemplo vai ser um exemplo para os maus espíritos. Pode ser até que eles se modifiquem com teu exemplo. Você acaba ajudando eles. Não são todos que vão se modificar, mas muitos podem se modificar podem se arrepender e se modificar por causa da sua mudança para melhor. Tá bom, gente? Essa é a dica que eu estou dando para vocês hoje. Muito obrigado.